Oi, eu sou o Cup e este é o primeiro Ask Cup. Eu não faço ideia de qual vai ser a frequência de fazer Ask Cups e esse tipo de quadro. Vamos ver, eu não tenho nenhuma pretensão pra ser tão frequente assim, mas depende muito da recepção de vocês. E foi um vídeo que vocês me pediram muito, sabe? Sabe? Muito pra quantidade de seguidores que eu tenho que não é muito como outros youtubers, é, sabe, mas é muito pra mim. Mas me pediram, <risos> e eu tô fazendo agora, afinal de contas eu acabei de chegar em 10 mil inscritos, eu acabei não, faz uma semana já, mas 10 mil inscritos é muita coisa! Socorro! Eu fico imensamente grato por vocês gostarem de mim a ponto de 10 mil pessoas se inscreverem. Caramba! Eu deixei um stories aberto no meu Instagram por quase uma semana para que vocês pudessem me fazer perguntas. Apesar do Instagram ele tirar o nome do usuário, eu fiz questão de colocar de volta o nome dos usuários. Para que vocês saibam quem fez a pergunta, né? Então, sem mais delongas, vamos responder as perguntas. Não, antes, mais uma delonga. Curta o vídeo se você gosta dos meus vídeos, então curta já no início. E se inscreva e ative o sininho. Vamos! Arroba Neto Maraj perguntou Tenho chance com você, bebê Gente, eu acho que toda pessoa É uma pessoa interessante Em potencial, basta conhecer a pessoa Eu não consigo ter interesse real Numa pessoa, sei lá, por, por imagem ou à primeira vista Sabe, é uma coisa que Pra mim só funciona quando se desenvolve Basta conhecer e ser uma pessoa legal Eu não te conheço Muito, então eu não sei, né Arroba Purpuris X perguntou, por que a comunidade sexual tem pouquíssima visibilidade? O homossexual, ele é invisibilizado no momento que as pessoas chegam e dizem que a homossexualidade não é natural, de que é uma doença, de que é pecado mas a sexualidade, ela é diferente, porque as pessoas não levam a sexualidade a sério, as pessoas quando alguém chega e fala sexual, as pessoas chegam e negam que ela é sexual, elas falam simplesmente que você não encontrou a pessoa certa então as pessoas meio que não acreditam na sexualidade. As pessoas acham que é sexual ou que eles simplesmente ainda não acharam a pessoa certa ou que na verdade é uma pessoa celibatária, sabe? Que escolheu não fazer sexo por motivos religiosos ou por motivos filosóficos. Então, na real, a comunidade não é levada a sério. E por que ela não é levada a sério? Falta de informação. Como é que a gente faz lida com isso? Informação. Por isso que eu tento sempre fazer vídeos bem informativos e bem didáticos sobre a sexualidade, porque eu acho que as pessoas precisam conhecer e ter mais informação sobre o assunto. RafaelaBugerk18 perguntou: Há momentos na vida em que tudo parece está dando errado o que fazer. Tá, isso é uma pergunta filosófica, meu Deus do céu. E o que eu faço nessa posição é tento me segurar as coisas que me fazem bem, não as coisas que me fazem mal. Uma coisa que eu acho importante é você não fingir que você não tá sentindo essas coisas. Por exemplo, ah, eu não tô me sentindo bem, nada tá dando certo. Eu vou tentar fingir que tá tudo bem. Não, não tenta fingir. Tenta sentir essa emoção. vive essa emoção ruim, pra daí você conseguir lidar melhor com isso. E tenta se focar em fazer as coisas boas acontecerem. Tenta se focar em coisas que podem ser bobas, mas que fazem bem pra você por exemplo, me vestir bem faz muito bem pra mim Quando eu tô mal, eu me visto muito mal Saio, escolho qualquer roupa no armário e saio Só que quando eu escolho uma roupa que eu gosto E me saio bem, eu me sinto muito bem com si Comigo mesmo É uma coisa boba, mas é uma coisa que me faz bem Então eu tento fazer coisas que me fazem bem Pra eu poder me tornar mais disposto Pra fazer as coisas que realmente me fazem feliz E fazer as coisas darem certo Eu não sei se sou confuso, não sei se fez sentido Mas faz sentido na minha cabeça E é como eu tento lidar Underline Martini perguntou na cor da natureza, qual mais gosto Tem uma cor... Você sabe o crepúsculo? Aquele momento em que o sol tá se pondo, aí depois cria um monte de luzes bem loucas, assim, no céu por um tempinho, todo mundo acha bonito. Tem uma cor específica, assim, que fica quando o sol tá se pondo, bate um laranja. No céu, nas nuvens. E é um laranja muito forte pro céu, sabe? É uma coisa bem neon. E esse, essa cor, ela não fica no céu em nenhum outro momento do dia. Então essa é a minha cor favorita da natureza. Arroba perguntou: O que é que seus pais acham sobre seus vídeos? Se não bem, o que acham? que pensaria? Na realidade, os meus pais assistem os meus vídeos. E acho que eles assistiram todos, sabe? Eu acho que toda vez que tem um vídeo novo eles assistem. Mas no vídeo das dúvidas, vamos ver o que, que eles acham, né? Não sei. Vou ligar para minha mãe. Mamãe, tá ocupada? Alô? Bom Alô? Dia. Não, pode falar. É o seguinte, porque eu tô gravando um vídeo agora. Aí me perguntaram com, o que, que os meus pais acham dos meus vídeos, do meu canal. Aí eu... Deixa, ah. vou perguntar pra eles. Então, diga aí, o que, que você acha do, dos meus vídeos, do meu canal? Eu acho muito bons, muito escritivo. Eu <risos> sou vidrada nos seus vídeos. Adoro. <risos> Isso, mãe, é isso mesmo que é pra dizer. Mas, mas você assiste <risos> os meus vídeos? Eu assisto, filho. Eu dei um óbvio, Jim, mas não assisto. Não. <risos> tá certo, mamãe. Obrigado. Beijo. Beijo. Tchau. Arroba, alon__taishaira perguntou Parabéns, Cup, pelos 10 mil inscritos Minha pergunta é Como sua família reagiu quando falou que é sexual <risos> Obrigado, Alon A minha família, eu realmente não sei Como é que elas reagiram, sabe por quê? Porque eu nunca cheguei um dia, sentei com eles falei Ah, eu sou sexual E é sexual é isso e isso e não sei o que lá Nunca fiz isso. Eu acho que eles só descobriram que eu me identifico com essa comunidade por causa dos meus vídeos, porque eles assistem o meu canal. E eu acho que foi até bom assim, porque tipo, eu já fiz vídeo falando sobre isso, aí eles já estavam contextualizados com o que é sexualidade, e eles nunca tiveram me questionaram sobre isso, então eu acho que tá tudo bem. Arroba, Isa Vieira, Granado, perguntou. Eu perdi o BBL semana passada e queria agradecer pelos conselhos do seu vídeo, me ajudou muito, obrigada. Ai, eu me sinto muito, mas imensamente feliz quando eu descubro que um vídeo meu de alguma forma ajudou alguém, sabe? Seja ela perceber algo sobre elas mesmas ou a lidarem com algo, sabe? Porque é basicamente isso que eu tô tentando fazer aqui, gente. Espero que você tenha tido uma boa experiência perdendo seu PV e esse dia ainda chegará pra mim. Luanivo perguntou: O <risos> que, que você acha do Tinder? Eu tenho sérios problemas com o Tinder. É um tipo de rede social que simplesmente não se configura comigo. Eu fico imaginando sobre como ela olhou para o meu perfil lá, criou certas expectativas sobre mim, não sou eu, e provavelmente está vindo conversar comigo com uma intenção tipo sexual quero te pegar, te beijar. Eu não. não nessas coisas tão facilmente, então não consigo me assemelar ao time. @laurpand perguntou como as pessoas reagem quando você diz que é gênero? Pois é. Primeiro que não existem muitos contextos no meu dia-a-dia -dia que eu chego e digo que eu sou gênero Então geralmente as pessoas descobrem vendo o meu Instagram ou vendo o meu canal, porque eu falo lá Então acontece muitas vezes de, por exemplo, alguém chegar e vir pra mim falar ''Ah, eu vi o seu vídeo falando sobre isso e descobri que você era gênero, eu não sabia, legal, uhum, interessante'' Não sei muito sobre E aí as pessoas procuram conhecer mais sobre o assunto E tem as pessoas que, por exemplo Quando nesses raros contextos Entram nesses raros momentos Sim. do meu dia a dia em que entra o assunto Meu gênero, e eu falo Muitas pessoas acontecem tipo Ah, você é gênero Tá. E depois eliminam completamente essa informação da cabeça delas, porque continuam me tratando como se eu fosse uma pessoa cisgênica. É do Brasil. Arroba Bruno Freire 98 perguntou, por que que tu não joga LOL comigo? <risos> é... Eu tenho um problema com LOL, que é o seguinte. LOL é um jogo que um monte de gente joga e estão sempre me chamando pra jogar. Ah, vem jogar LOL comigo e não sei o que lá. E eu tenho até LOL instalado e eu até gosto de LOL, assim, não muito intencionamente, mas... Eu até gosto Só que LoL tem atualização demais Toda vez que eu vou jogar LoL Tem uma atualização pra fazer Aí eu deixo isso aí atualizando e vou fazer outra coisa Ou deixo pra atualizar depois e acabo nunca atualizando E eu acabo tão jogando <risos> Sem contar que eu sou um noob no LoL Porque eu não sei mexer em item Eu não sei mexer em muitas das coisas que o LoL tem Vem jogar Heroes comigo, gente Eu jogo Heroes Heroes é melhor do que LoL, é melhor do que Dota Sou desses Arroba Wilson.Lucas pergunta -o. Pra você, o copo está meio cheio ou meio vazio? Entendeu? Fiz uma pergunta sobre copos pra Cup. <risos> Olha, pra mim, o copo está meio que na tua cara. ArrobaOroroAive perguntou, quando você vem no Rio de Janeiro, adoraria conhecê-lo pessoalmente. Eu também amaria te conhecer, porém, Sim. zero pretensões de ir pra Rio de Janeiro a qualquer momento. Bem, assim. No momento eu moro e estudo em Sergipe, Aracaju, na capital. Eu faço faculdade aqui e a não ser que tenha um motivo muito bom, eu não tenho motivos pra sair daqui, sabe? Tipo, um evento, me convidar, aí, sabe? Dá pra eu arranjar, mas sem nenhum contexto, não dá. mas se eu for viajar pra algum outro estado, pra alguma outra cidade, se você me segue nas redes sociais, você vai saber, porque eu sempre falo. Então, me siga. Arroba manda, line, U, underline, do, underline. Lenda me dá atenção, costa Eu nem sei o que é. É o quê? É um artista? Deixa eu ver. Ah, é K-Pop? Palete. Bem lo-fi. Bem vibes. Nossa, eu muito louca, muito, muito confusinha, eu adorei. Uh! Conceitual! Acabei de decidir que eu gostei. Arroba Diogenes F Passos perguntou. Ligar com uma família machista e opressora que se utiliza da religião para forjar as ações do próprio filho. O que eu sempre falo para as pessoas que vêm falar comigo: ah, minha família ela não me aceita, ou eu tenho medo de me assumir para minha família porque eles são muito religiosos, eles são muito conservadores, eles não vão me aceitar. O que eu sempre falo é: nunca se coloque numa posição de risco. Se você hoje é dependente da sua família, não vá achar que ela necessariamente vai te aceitar e vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque pode não acontecer isso. E se você acredita nisso, não saia do armário aí. Priorize a sua segurança. Trabalhe pra você sair de casa o mais rápido possível, pra você ter o seu próprio emprego, pra você ter a sua própria faculdade, pra você ter a sua própria vida. Para daí você estar numa posição de segurança, em que você não, não vai ter riscos caso você saia do armário. Eu fiz um vídeo há muito tempo atrás que eu falei mais ou menos sobre isso. Você pode assisti-lo clicando aqui. Aqui, ó. ZenNight perguntou. Olá, Lockup. Poderia explicar a diferença entre dragão, queens e queers? <risos> dragão, queens e queers. Drag queen é uma personagem, é uma performance artística que se trata sobre... Criticar, debochar do conceito de gênero E dos estereótipos de gênero Por isso existem drag queens E drag kings também E outros tipos de drag além de queens e kings Então é uma performance artística É uma coisa crítica e de entretenimento E performática Enquanto queer é um termo para se referir a qualquer pessoa que não seja parte do padrão da sociedade, sabe? Do padrão do sistema. Ou seja, aquela pessoa heterocigênera monogâmica, sabe? Queer vem do termo estranho, diferente, e que começou a ser usado para se referir a pessoas gays, como uma ofensa. É tipo como a gente usava para falar de bicha. Só que queer foi ressignificado. Para se referir a pessoas que são diferentes da norma da sociedade. Olha, eu recebi muitas perguntas e eu não respondi todas. Mas eu acho que eu vou tentar fazer um, um videozinho extra que vai rolar lá no IGTV, de eu respondendo mais algumas perguntas do que recebi. Não tenho certeza se eu vou fazer mais, eu acho que eu vou fazer. Então, qualquer coisa me siga no Instagram se eu fizer outro ice cup também provavelmente eu vou fazer lá no Instagram aparentemente as pessoas gostaram de que foi lá no Instagram eu fiz vários enquetes. então me sigam no Instagram que aí você vai saber sempre quando tiver um outro ice cup e é isso gente muito obrigado vão me seguir e me acompanhar para os que eu faço você já conhece minhas redes sociais e até mais